What's up guys! Espero que vocês não estão com fome porque o vídeo de hoje é sobre comida aí no Brasil. Eu vi alguns youtubers que eu sigo fazendo uma lista, dando notas para marcas de restaurante, para presidente, sei lá. Eu achei que seria interessante fazer uma lista com, com as notas com a comida do Brasil. Então como vai funcionar? Na tela vocês estão vendo sete notas diferentes ou então, S é a, a melhor nota que vo você pode ganhar, A é tipo uma nota de 10 no Brasil e até F que aqui nos Estados Unidos é uma nota de, de zero, na verdade entre 0 e 5. Então vamos começar, eu tenho comidas, eu tenho bebidas brasileiras e também sistemas de comer nos restaurantes no Brasil. Então tem rodízio de pizza, tem cachorro quente, tem uh, churrasco, Guaraná Antarctica, Guaraná a uh, pizza doce, feijoada, pão de queijo, café de manhã do Brasil, coração de, de frango ou galinha, uh, brigadeiro, tapioca buffet por quilo e tigela de açaí então eu vou dar, eu vou classificar todas as comidas vamos começar com as comidas piores e antes de começar eu já sei, já sei os comentários que eu vou receber é a minha opinião, eu sei que muitos de vocês têm outras opiniões mas aqui no canal é só minha opinião que vale tô brincando gente, mas é meio verdade Bom, primeiramente eu vou colocar guaraná quati no F. Eu não sei por mas algumas pessoas me falaram que elas mudaram os ingredientes e, e o gosto mudou também. Mas guaraná antártica é muito mais melhor, é, é muito melhor do que guaraná quati. Então eu vou colocar guaraná no nota de B. Guaraná Antártica, né? E Guaraná Coate no F. Eu sei que tem pessoas que gostam, mas eu, eu lembro uma vez eu tava no Brasil, pedi Guaraná e eles falaram: Ah, só tem Guaraná Coate, pode ser? Eu falei: Não, desculpa, eu pedi uma Coca. Mas enfim, Guaraná Antártica, nota de B, Guaraná Coate F. Mais uma bebida aqui na lista: Lemonada Suíça. Para mim, se você faz lemonada suíça no jeito certo, é a melhor bebida que que existe. Melhor do que qualquer outro suco que vocês podem encontrar no Brasil. Então vou dar lemonada suíça nota A. E, e outra coisa, lemonada suíça é algo que é muito difícil encontrar aqui nos Estados Unidos. Então toda vez que eu tô no Brasil, eu vou pedir lemonada suíça. É, não sei porquê, mas é muito, muito gostoso. Próximo, eu vou começar agora com as comidas do, da, das piores notas até os melhores. E eu sei que vocês não vão gostar disso, mas feijoada, gente. Vamos conversar sobre feijoada. Não é que eu não gosto de feijoada, mas eu nunca pensei, nossa, seria muito, muito gostoso comer uma feijoada agora. É, eu vou comer se alguém serve ou se alguém faz Mas eu nunca escolho para comer feijoada ah, Então eu vou colocar aqui Uma nota de D Meu Deus da... amor! Divórcio! <risos> um, ok, próximo Vamos conversar sobre pizza doce Não é que eu nunca comi pizza doce que que era gostoso. Porque eu comi uma pizza doce que eu gostei. Mas é a mesma coisa com feijoada, eu não vou para o restaurante pedir comida doce, eu não entendo. Eu, eu, eu. Sim, tem, tem sabor doce para comer depois da janta, mas ao mesmo tempo tem outras coisas melhores para comer como sobremesa, então pizza doce vai embaixo com a nota de F lá com Guaranáquate e vocês podem, se vocês não concordam comigo vocês podem deixar seus comentários aqui no, no vídeo também, né? É, próximo, deixa eu ver Ah, outra nota F algo que eu não acredito que... isso é uma comida que a Michelle gosta muito ela, ela ama essa comida e é coração de frango ou galinha? Frango ou galinha? Quando é comida, é do, do galo ou de frango? O galo é um animal, o animal, frango é a carne. Ah, tá bom. Então é coração de frango. Bom, qualquer jeito tá indo para o F. Eu eu amo também é, quando você vai no, numa churrascaria a Michelle vai pedir na mão para colocar em cima. Como isso vai ajudar o gosto de, de rubber, como se fala rubber? Borracha. Borracha que, que tem. Me dá uma, me dá a sensação de vomitar só pensando sobre essa comida. Mas não é tudo ruim aqui na lista, também está faltando uh, muitas coisas, pound de queijo, Outra comida que é gostosa, mas não é algo que eu vou ficar aqui em casa, tipo, nossa, eu, eu queria muito comer pão de queijo, não, não acontece comigo, então, mas eu, eu como, então, por isso eu vou colocar, no sei, já posso imaginar os comentários, mas Brian! Ah, o que okay, eu tô fazendo aqui, gente? Eu nem coloquei coxinha na lista. O que eu tô fazendo aqui? Sempre tô falando sobre a minha comida preferida. Eu nem coloquei na lista. Ok, ok. Aqui, vamos bater essa coxinha no melhor lugar aqui no S. Primeiro para chegar no nível de S, gente. E... Se vocês já assistiram alguns vídeos meus, vocês já estão sabendo que coxinha é vida. Hashtag, coxinha é vida. Muito, muito bom. Eu acho que é uma das melhores comidas que, que existe no mundo. Eu tô falando sério, gente. Eu amo coxinha de paixão. Então, por isso, nota de S superior. Bom, outra comida que eu amo é açaí. Uh, eu coloquei uma tigela de açaí aqui, mas também gosto muito na no copo Isso é algo que eu sinto muito falta do Brasil porque aqui nos Estados Unidos tem lugares que, que servem açaí Mas nunca é bom, é muito caro aqui Essa tigela que vocês estão vendo uh, seria custaria 15, rea, uh, 15 dólares aqui nos Estados Unidos Só para vocês terem uma ideia uh, e isso é realmente é uma comida que eu sinto falta do Brasil. Muito, muito gostoso. Bom, vamos falar sobre cachorro quente. Onde colocar cachorro quente? Eu estou falando sobre. Na, na cidade onde eu morava, no Brasil, é, eles servem uh, cachorro quente prensado, né? Não, então, não é só linguiça e pão. Igual nos Estados Unidos que eu tô falando Isso é cachorro quente com milho, com batata palha, com tomate, com todos os ingredientes na da cozinha É esse tipo de cachorro quente que eu tô falando Mas onde colocar? E vixe, amor, me ajuda um pouquinho Cachorro quente do Brasil Ah, pra mim seria um B B? Tá bom, vamos colocar, eu concordo com isso é. Ali com Guaraná Antártica Isso uma, Os dois juntos Os gente. dois juntos, é, seria o Messi não uma S, nota S né? <risos> ok, vamos continuar, vamos falar agora sobre os sistemas de restaurante aí no Brasil Porque tem três, não, dois sistemas diferentes no Brasil que eu conheci só quando eu tava morando no Brasil é, primeiro é rodízio. Eu já fui, antes de morar no Brasil, fui várias vezes para uma churrascaria Eu conhecia a sistema de rodízio, mas quando eu cheguei no Brasil, me surpreendeu que existe rodízio de pizza, existe rodízio de sushi, pastel, o que mais tem? Enfim, qualquer tipo de comida, burger talvez, sei lá. e ah, Eu achei genial, mas tem algumas alguns problemas, porque... Mesma coisa numa churrascaria todo mundo quer picanha, né? Mas você só vai ver o garçom com picanha uma vez cada 15 minutos, sei lá, então você vai receber ou vai acertar as outras coisas, tipo coração de, de frango, <risos> em vez do carne que você realmente quer, então você nunca pode, tipo, pedir e eles vão trazer exatamente o que você tá, tá querendo eles vão trazer em tempo, mas não é a mesma coisa então eu vou colocar uh, rodízio, sistema de rodízio com uma nota de C bom, próximo, churrasco churrasco do Brasil, o okay? que eu acho do churrasco do Brasil? é assim, eu aqui nos Estados Unidos eu não não como muito churrasco americano é, mas uma das refeições que a gente mais gosta de, de comer é numa churrascaria aqui na minha cidade porque realmente é, é só para tipo aniversários ou coisas mais importantes, eventos importantes na, na sua vida você vai comemorar no, na churrascaria. A qualidade de, depende muito... Ah, onde vou colocar isso? Acho ah, que... Deixa eu colocar em perspectiva, o churrasco do meu pai tem diferença entre churrasco na churrascaria e churrasco em casa, né? Ah, você tá fazendo churrascaria. Eu tô falando sobre churrascaria, então eu vou colocar nota de A. Nota de A. <risos> Café de manhã do Brasil Sendo americano, nosso café de manhã é o melhor do mundo Eu posso falar isso porque eu já comi café de manhã da Ásia, já comi café de manhã do Brasil Já comi café de manhã da Europa O café de manhã daqui é o melhor café de manhã do mundo Aí no Brasil é pão, presunto e queijo e geleia Isso é café de manhã é... Todos os dias isso é café de manhã. Quando a gente estava viajando muito, sempre tem essas três coisas. Às vezes tem outras coisas que, que vêm juntos. A única coisa que salva café de manhã do Brasil é a fruta, porque vocês têm acesso às a, a, frutas melhores. Então, por isso não vai ganhar nota de F, mas infelizmente eu vou ter que colocar aqui no E. Agora vamos falar sobre mais um doce brigadeiro. Eu gosto de brigadeiro, mas eu não entendo como as pessoas comem mais do que um brigadeiro. Durante nosso casamento a gente pediu mais do que 200 200 brigadeiros e outros docinhos, né? Não tava sobrando nenhum doce depois do casamento. Então, parece que para você seria um S. Mas para mim, eu vou colocar aqui com Guaraná e Cachorro Quente no, no, com uma nota de B. Bom, tem mais um sistema de restaurante que tem, existem restaurantes uh, buffet por quilo, buffet livre aqui nos Estados Unidos, mas sempre são de, de baixa qualidade. É, no Brasil é muito diferente é, Tem comida fresca, tem comida caseira naquele, Nesses restaurantes Eu amo buffet porquilha com sushi Eu acho isso é a coisa mais linda do mundo para comer Então por isso eu também vou colocar aqui com uma nota de A Junto com churrascaria Não S Não, não S. S é só para coxinha Coxinha ganha tudo. Bom, e a última comida é tapioca. O que eu posso dizer sobre tapioca? É diferente, é muito diferente. É uma comida que eu nunca conheci antes de, de viajar e morar no Brasil. É gostoso, é saudável. É, dependendo de o que você coloca dentro, pode ser muito, muito gostosa. Acho que eu vou colocar aqui com o Guaraná, guaraná Cachorro-Quente e Brigadeiro. Bom gente, eu acho que essa lista representa muito bem uh, minhas opiniões sobre comida do Brasil. Se vocês gostam desse vídeo, eu estou pensando em fazer mais um vídeo nesse estilo com as marcas do Brasil de, de comida e lanches. Então deixe-me aqui nos comentários se vocês querem que eu faça mais vídeos nesse sistema e essas ideias é para esses vídeos também das coisas que eu posso dar notas, mas coxinha é a única comida que merece esse as únicas comidas ou as coisas que eu não gosto muito são guaranacuate, pizza doce, corações, é, café de manhã do Brasil são as únicas coisas que eu posso reclamar da comida de, de vocês, então como eu falei, eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essa lista mas é minha opinião, é, é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tchau tchau